A quarta razão que eu quero te passar é que existem é, opções de entregas aprimoradas. Como eu comentei antes, é, antigamente, para você comprar fora do país, demorava cerca de 90, 60, até 100, 120 dias para poder chegar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cerca de 10 a 20, no máximo 30 dias para poder chegar no seu, local, no, no, no, no seu local de destino. Então, as possibilidades são imensas. As possibilidades são cada vez mais crescentes. Esse é um, um, como eu falei atrás, como eu comentei atrás, é uma das principais ferramentas especiais que, que está cada vez mais é, aparecendo, né, através de empresas de logística, de transporte, que estão aprimorando seus serviços e, assim, é, beneficiando vários, várias pessoas, várias pessoas que querem ingressar nesse mundo. Então, é, sempre fica atento, né, sempre fica atento ali a essas ferramentas para você poder aplicar e, assim, escalar o seu negócio. Então... Vamos lá para a quinta. A nossa terceira maneira é para você treinar, treinar os seus parceiros de negócios. Porque são eles, são eles as pessoas mais capacitadas a identificar é, problemas, identificar ali, erros nos seus processos. Então, sempre treine essas pessoas, porque são elas que vão te ajudar a elevar, que vão te ajudar né, a tirar seu negócio do mundo físico, e lançar ali no mundo digital através da internet. Então, treine, treine, passe ali para essas pessoas, para os seus, seus parceiros, né? Essa cultura digital que eu falei agora atrás, que você criou, então passe por seus parceiros. Porque são eles que vão te ajudar a identificar ali é, erros nos seus processos, que vão, que vão te falar né? para você redefinir os seus processos e assim gerar mais melhorias. Então, treine seus parceiros de negócios. Vamos para a quarta. A nossa, a, a nossa quinta e última razão que eu quero te passar é que existem muitas oportunidades, existem muitas ferramentas de marketing. Como eu falei antes, existem plugins que podem que pode minimizar né, o seu tempo de importação, de criação de mais, de edição de mais e tal, para jogar o produto para a sua loja. Existem plugins que podem fazer isso por você. Isso, é, e pensando nisso, né, vai sobrar mais tempo para você investir, investir em marketing. É, como exemplo mesmo, eu quero dar um exemplo do Facebook. 10 anos atrás, certas pessoas não tinham essas ferramentas. 10 anos atrás, o Facebook era uma pessoa, uma rede social é, totalmente de amizades. Você adicionava ali familiares e tal, pessoas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Facebook é uma das principais ferramentas de, de marketing, de, pub, de publicidade né, do mercado. Ali onde você consegue atingir, atingir é, o, seu cliente oficina, o seu cliente final, o seu consumidor final. Existem outras né, como Instagram, é, Twitter, Google, anúncios no, no YouTube né, marketing por e-mail, é, blogs tal, é, fóruns, essas coisas, mas a, a uma das principais é o Facebook, é o Instagram, o Facebook e o WhatsApp ali, intercalado essas três ferramentas, então antigamente essas pessoas não tinham né, não tinham essas ferramentas ali para poder usar, hoje em dia ela tem, elas têm, elas tem não a gente tem né então para você que está começando agora nesse nicho essa é uma das principais ferramentas para você poder mostrar os seus produtos ali para o seu cliente final ali para você é, criar o seu funil de vendas e atingir o seu consumidor final então não deixe essas ferramentas para trás sempre procure saber mais sobre o poder sobre o, sobre o que essas ferramentas podem fazer para o seu negócio a quarta maneira que eu separei para passar para vocês é para você entender o comportamento do seu consumidor você, você tem que pensar que todo negócio quem manda é o cliente, quem manda é o consumidor e se você pensar como cliente, pensar como consumidor você consegue, você consegue obter além do cliente um fã, um fã ali para o seu negócio um exemplo, por que, que eu compro, eu gosto de comprar no Mercado Livre na Amazon porque no outro dia já chegou aqui em casa no Mercado Livre meu, compro hoje amanhã já está aqui, ou se eu comprar hoje de manhã Hoje mesmo já estou aqui, eu gosto de comprar livro na Amazon, porque no outro dia já está aqui e o preço é acessível. Então, eles oferecem ali, eles oferecem ali uma qualidade a mais para o cliente. Então, o cliente se acaba tornando fã, fã do, do, do negócio, né? E assim, cada vez ele vai comprar mais. E isso, geralmente, né, pode ter certeza que vai aumentar a receita do seu negócio. Quando o seu cliente se torna fã, se torna fã dos, dos seus processos, além dos seus processos administrativos operacionais, o seu gerenciamento, pode ter certeza que ele vai voltar a comprar. E isso na internet faz toda a diferença.